Na época que eu trabalhava em Piaçaba, eu não vivia quase perto da minha família. E na agricultura, aqui hoje, hoje não. Saindo da Piaçaba vou para a agricultura, para mim, mudou muito. Facilitou muito na minha vida também, né? Então, nós trabalhamos junto com ela, a gente vai para a roça junto. Quando chega a hora de arrancar para fazer a farinha, e passa uma semana, essa semana nós estamos juntos, cuidando de outra coisa na nossa roça. Com mais facilidade para mim ficar perto dela e ficar perto dos meus filhos, né? E conhecer mais eles. Porque na época, eu não, quase eu, eu não, não conhecia nem muito ela, nem conhecia muito meus filhos, que eu só vivia mais era... Minha preocupação mais era na minha dívida, né? e a preocupação era ter alguma coisa para o meu filho e para ela se alimentar durante um mês, dois meses, que eu passasse por aí.